Nos preocupa alguns aspectos desse retorno presencial da escola pública no Distrito Federal. O primeiro deles é o fato do governo, depois de um ano e quatro meses de pandemia, não ter organizado um ensino remoto de qualidade. Não por falta de esforço dos nossos professores, gestores da escola, mas porque não tinham os equipamentos, a internet, o cuidado e a atenção do governo do Distrito Federal em relação a esse tema. Isso demonstra a falta de preocupação, prioridade, a precarização da educação no Distrito Federal. O governo fez uma programação para retorno das aulas presenciais agora, que é obrigatória. O que eles estão chamando de ensino híbrido não é ensino híbrido, é revezamento de aula presencial. Há um grande improviso, uma improvisação feita nesse plano de retorno das aulas. Porque não planejaram nem a carga horária dos professores para garantirem aquela semana que a aula não é presencial. Tem muitas mães, muitos pais que têm nos procurado preocupados com o retorno. Porque não tem confiança ainda e segurança para mandar seus filhos. O governo precisa abrir um precedente para que algumas crianças e adolescentes não sejam obrigadas a voltar para o ensino presencial nessas condições. É importantíssima a volta da escola pública. A escola pública é a maior política social, são mais de 650 escolas espalhadas pelo Distrito Federal para enfrentar as violações de direito, avançar na educação da nossa juventude. Mas alguns parâmetros mínimos nesse retorno precisam ser observados pelo governo do Distrito Federal. É o governador do descaso com a educação. Mas nossa tarefa, que nosso dever como deputados distritais, é cobrar essas condições mínimas para um retorno seguro para as nossas crianças e adolescentes, para a comunidade escolar como um todo os professores, professoras e diretores e além disso também em diálogo com os familiares, os pais e mães dos alunos, que esse diálogo não aconteceu.